Fala, galera! Por aqui é o professor Marcos Enes, o Monstrão da Química, com mais uma dica Enem. Se liguem, na dica de hoje eu vou falar sobre termoquímica no tocante à análise gráfica de reações multi-etapa, reações que tem mais de uma etapa, que a gente chama de reações... Não elementares. Reações elementares são aquelas que acontecem em uma etapa. Um, um produto, um reagente, uma equação só, acabou. Agora, as equações que são não elementares são aquelas que acontecem em duas ou mais etapas. Se liga, quando você tem uma reação não elementar, o gráfico vai ficar com essa cara aqui, um tanto quanto assustadora, mas você vai ver que não é nada de tão absurdo, não. Mostrando como é que eu faço para ver quantas etapas eu tenho. Conta o número de pontos de máximo que você tem. ó Nós temos aqui um pico... Vou botar aqui, o hashtag 1. Um. O segundo pico, hashtag 2. E o terceiro pico, um pouquinho mais abaixo aqui, deixa eu pegar outra cor. Opa, hashtag 3, beleza? Então a gente tem aqui três etapas nesse processo. Então o número de pontos de máximo que você tem aqui é o número de etapas que o seu processo vai ter. Tudo bem? Show! Então, se liga só. A primeira etapa é essa aqui. Eu vou de R1... Para P1, então do reagente da primeira etapa para o produto da primeira etapa. Hashtag 1 é o estado de máximo de energia dessa primeira reação. É o complexo ativado da primeira reação, tudo bem? Então, primeira energia de ativação, cadê? Ó? É daqui até aqui em cima. Olha aí, vou botar aqui, EAT1, beleza? Energia de ativação da primeira etapa. Segunda etapa, eu vou aqui de R2... P1 e R2 estão no mesmo patamar aqui, né? O reagente da segunda etapa com certeza vai ser um produto da primeira. Então R2 até até aqui em P2. Então tá aqui, ó. Segunda energia de ativação tá aqui nesse pico. EAT2. Tudo bem? Agora quando eu vou aqui de vou R2 para P2, de R3 para P3 a EAT é bem pequeninha. Tá aqui, ó. EAT Três, energia de ativação na terceira etapa. Tranquilo? Beleza? Show! Bom, então temos essas três etapas aqui e a minha pergunta é a seguinte. Eu quero saber qual dessas três etapas vai ser aquela etapa determinante lá no tocante à cinética química, que é a etapa lenta da reação. Lembra? Etapa lenta é aquela que acontece mais devagar. É aquela que vai ter a maior energia de ativação. E aí, qual das três etapas vai ser a lenta? OEAT1 grandona, a EAT2 um pouco menor e a EAT3 a menorzinha então a maior energia de ativação não é a primeira? Então a etapa lenta, vou até colocar aqui com observação pode ser aqui embaixo mesmo a etapa lenta vai ser a etapa 1, um. por quê? Porque ela que tem a maior energia de ativação, logo é a que vai acontecer mais vagarosamente, tudo bem? tranquilo? show, vamos lá Bom, está aqui completando o gráfico. Agora, vamos fazer uma análise detalhada em cima de cada uma dessas três etapas. Coloquei aqui etapas. Pessoal, etapa 1 um, que eu coloquei aqui é a etapa que vai de R1 para P1. Tudo bem? Então, vou colocar aqui ó, na mesma cor, de R1 para P1. E aí, essa etapa é endotérmica ou exotérmica? Filhão, se liga. Primeiro, eu tenho uma energia mais baixa do patamar dos reagentes... No eixo Y, energia em kJ por mol. No eixo X, é o caminho da reação. É a reação começando e terminando. Então, no eixo X, eu tenho aqui uma energia... É... Vamos lá. Eu tenho aqui, de R1 para P1, eu tenho um aumento dessa energia ao longo do caminho da reação. A reação acontece, a energia aumenta. Então, se eu fui de um patamar menor para um patamar mais alto de energia, nós tivemos um processo que absorveu energia. Então, em R1, nós temos um fenômeno... Endotérmico. Tudo bem? Tranquilo? Show! Agora, na segunda etapa, vou colocar aqui, ó, segunda etapa, botar um 2 aqui. Segunda etapa, primeira, já definimos que é endo. Segunda etapa, eu vou de R2 para P2. Então tá aqui, ó. R2 até P2. De R2 para P2, galera, a energia aumentou ou diminuiu? Se liga. De R2 para P2, a energia diminuiu. Olha o patamar de energia de R2 ou de P2. Diminuiu. Se houve redução na quantidade de energia, houve liberação de energia. Fenômeno exotérmico. Então R2 para P2 aqui, eu coloco exo. Tudo bem? Fenômeno exotérmico. Deixa eu pegar o pílula laranja aqui de novo. Laranja, cor de pele, esse aqui. Mó barato. Bom, R3 para P3 é a terceira etapa. Tá aqui, ó. 3... Vamos colocar aqui de R3, R3 até P3. E aí, esse fenômeno vai ser endo ou exo? Gente, olha só. De R3 para P3, reduziu de novo. Então, nós temos uma reação classificada, como uma etapa, na verdade, classificada como exotérmica. Teve perda, teve liberação de energia na forma de calor. Tudo bem? Então, perda é exo. Tranquilo? Então, nós temos duas etapas exo e uma etapa endo. Agora, e o fenômeno global, a reação global como um todo? Ela vai sendo ou exotérmica? Então, eu vou colocar aqui, ó, global. Quando eu quiser saber a entalpia global, a entalpia do processo como um todo, eu faço isso aqui, ó. Eu vou comparar aqui a entalpia de R1 com a entalpia de P3, que está mais ou menos aqui, ó, H de P3. Por quê? Gente, lembra que ΔH é final menos inicial, entalpia. Do fim do processo, menos entalpia do início do processo. Então qual é a final aqui? É a de P3, qual é a inicial? É a de R1, esquece as etapas intermediárias. Lembra que entalpia é uma função de estado? Então depende somente do estado final e do estado inicial do processo, independe do caminho. Olha a lei de réis aí. Então, a gente tem aqui, ó, daqui até aqui, esse ponto que eu destaquei aqui, vou ter um preto um pouquinho mais claro, vai ser o ΔH da reação global. Então, se eu fui de um patamar mais alto para um mais baixo, olha que de R1 para P3, houve uma diminuição da energia. Então, a equação como um todo, a reação como um todo, é classificada como uma reação exotérmica, é classificada como um fenômeno exotérmico. Tranquilo? A ah, mostrão, é só porque eu tenho duas exos e uma endo, filhão, podia ter 3x e uma endo, e o processo ser endotérmico. Depende do que? Do saldo energético. Aqui acabou calhando pelo desenho de eu ter mais exotérmicas do que o endotérmico, e aí o processo acabou sendo exotérmico. Mas por quê? Porque eu tive mais liberação de energia do que ganho. Eu podia muito bem ter ganho energia pra caramba, liberado um pouquinho, liberado um pouquinho, e ainda terminar com um saldo positivo. Tudo bem? Vou dar aquele espaço para você tirar o seu print. Print aí. Printou? Beleza! Galera, então, mais uma vez, um prazer enorme estar aqui com vocês nessa Dica Enem. Continua seguindo a gente lá no Instagram, na nossa plataforma Bioexplica, no meu canal, o Química do Monstro. E, ó, não esquece, o Instagram também tá mostrando a química. E a gente tá junto. Um beijo enorme no seu coração. Até a próxima! Valeu!